Está chegando Sabino Prefeito, por uma Ribeirão mais saudável. Este homem está fazendo muito pela saúde do Brasil. Este quer fazer muito pela saúde de Ribeirão. Este homem ampliou o programa Saúde da Família, criou o SAMU, o Brasil Sorridente e a Farmácia Popular. Este quer recuperar e melhorar a rede básica de saúde de Ribeirão e fazer com que ela funcione para todos. Eles acreditam que a saúde vem em primeiro lugar e que sem saúde nenhuma outra conquista é possível. Meus amigos e minhas amigas, a gente tem visto muitas promessas como se fossem novidades. Nós do PT preferimos falar de realizações e propostas. Afinal, nós podemos nos orgulhar, pois temos um longo histórico de trabalho em favor das pessoas. São obras e programas de sucesso que transformaram a vida da população e que são exemplos do que vamos fazer na nossa prefeitura. O PT implantou o Orçamento Participativo em Ribeirão. A quem prometo ouvir a população nas decisões da prefeitura. Mas foi o PT que transformou isso em realidade, implantando o Orçamento Participativo aqui em Ribeirão. Através do Orçamento Participativo, foram feitas obras como a Barragem de Bonfim Paulista, as UBS do Jardim Aeroporto, do Complexo Ribeirão Verde, do Jardim Juliana, dos Campos Elísios, do João Rossi, a reforma da Escola Nísio Teixeira no Jardim Guatemi, a infraestrutura do Jardim Itaú. O PT implantou o Banco de Alimentos em Ribeirão. O Banco de Alimentos é um programa bem-sucedido do governo Lula, adotado pelo PT em Ribeirão Preto em 2004. Com o Banco de Alimentos, pequenos produtores de frutas, legumes e verduras foram transferidos das margens da Avenida Bandeirantes para um amplo galpão da Ceagesp, na Vila Virgínia, com estrutura para atender os clientes. Atualmente, o banco distribui hortifruti para 130 entidades filantrópicas e cerca de 15 mil famílias cadastradas. O PT implantou o Programa de Integração Comunitária em Ribeirão. O Pique faz parte do Programa Municipal da Terceira Idade, criado pelo governo do PT para atender as necessidades da população idosa. O primeiro PIC foi criado na UBS da Vila Tibério em 1993. Desde então foram criados muitos outros núcleos por toda a cidade. O programa conseguiu dar mais qualidade de vida à população idosa de Ribeirão. O PT criou o Leva e Traz. O sistema Leva e Traz foi um dos melhores programas criados até hoje no setor de transportes de Ribeirão e serve de modelo até para outras cidades. Os micro-ônibus do leva e traz transportam gratuitamente os passageiros de locais distantes da cidade até os pontos de ônibus. Metade dos veículos é adaptada para cadeirantes. O PT deu início ao tratamento de esgoto da cidade. Se hoje a cidade está chegando a quase 100% de esgoto saneado, é graças também ao governo Palocci que construiu uma avançada estação de tratamento. Até 1995, apenas 2% do esgoto do município era tratado. O prefeito Palocci construiu então a estação de tratamento caiçara e, em seguida, a estação Ribeirão Preto. E o Rio Bardo, que recebia o esgoto da cidade, foi preservado da poluição. O PT reformou o Teatro Pedro II. As obras da reforma e restauração do Teatro Pedro II aconteceram durante o governo Palocci. Símbolo da época do café, o teatro ficou 16 anos fechado por causa de um incêndio. Hoje, é o espaço cultural mais importante da cidade. Esses são alguns exemplos do que o PT já fez por Ribeirão, agora com seu voto. Vamos fazer muito mais. Vamos retomar os bons programas abandonados pela atual administração, criar e implantar muitos outros. Não existe receita milagrosa para resolver os problemas da nossa cidade, mas também não existe mistério. É preciso trabalho e projetos, e isto nós sabemos como fazer. Sai de salto à frente e à frente o nosso destino que te esquecer de sabino para Ribeirão avançar. Vai lá sabino trabalhar por Ribeirão.